E sim, será lançado o um novo jogo da Supercell. Eu tô aqui na Finlândia e vou falar um pouquinho pra vocês sobre tudo que eu sei já e do que vai rolar com Rush Wars. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash, na área, Mais um vídeo pra vocês, e galera é o seguinte Tô aqui na Finlândia e tô pra cobrir O lançamento do novo jogo da Supercell Rush Wars Rush Wars, um jogo muito legal Eu fiquei aqui, cara, em torno de umas 4 horas Jogando direto, jogando direto na, na dev build, na versão Do desenvolvedor, e realmente tá Animal, todo mundo jogou junto Todo mundo jogou, curtiu, zoou demais Com o Rush Wars, realmente tá Muito legal, É um pouco mistura um pouco Do que a gente já conhece e tem umas coisas novas também, então você vai tirando uma ideia do que é Bom, você sabe, segunda-feira, já até postei em alguns lugares aí, já na, nas redes sociais Segunda-feira é, a Supercell vai lançar o Rush Wars em alguns em três países Canadá, Nova Zelândia e Austrália Para iOS e Android Então você aí que sabe dos Paranauê para poder baixar os jogos que são lançados em outros países Já tá ligado como fazer, a gente já tá esperto, né? Já lançou Clash Royale, já lançou Brawl Stars, a gente conseguiu baixar. Então vai conseguir baixar também. Bom, eu vou fazer um vídeo explicando como você baixa depois, tudo certinho, mas é claro, assim que o jogo for lançado, eu vou soltar o vídeo já da dev build que eu preparei para vocês. Tá lindo. É, o pessoal da Supercell ajudou a, a montar esse vídeo, então ficou muito legal, muito bacana mesmo. Eu e o Gustavo estamos aqui em Helsinki, na Finlândia, diretamente da Finlândia. Esse fundo aqui, ó, é o terraço da, do, do hotel, né? Então tá demais. Cara, o jogo tá muito bom, o jogo é legal pra caramba, você tá vendo aí algumas imagens passando aí também do que já foi é, liberado pela Supercell, mas com certeza você vai adorar quando você vê o novo jogo em ação. Quer saber mais? Não quer perder nada? Quer ficar ligado no que vai rolar? Segunda-feira, aqui no canal, eu vou soltar pra vocês tudo sobre Rush Wars e vocês vão curtir demais. Acompanhe comigo, porque eu e o Gustavo viemos aqui na Finlândia só pra trazer esse lançamento. Pra vocês aí no Brasil Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui É, fiquem com essa pequena imagem Aí do fundo aqui de Helsinki Estamos aqui em Helsinki, então fiquem aí com essa imagem E também vai ter vídeo Vlog aqui da Finlândia com tudo que a gente fez Cara, vocês não têm noção do que rolou aqui Então é isso, Finlândia Helsinki, Bruno Clash, tamo junto é nóis Um abraço, se liga só, Rush Wars aqui no canal Bruno Clash, falou!